Olá, pessoal! Aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com TinkerCAD Circuits. Hoje estamos aí na nossa aula Semáforo de Pedestres Parte 3, em que eu vou falar para vocês sobre como funciona o monitor serial, que é uma ferramenta que o Arduino nos proporciona para acompanhar a execução de programas. Então, voltando aqui ao nosso semáforo de pedestres, né? Eu tenho um botão, o semáforo dos pedestres, com o verde e o vermelho que vai piscar, e o semáforo dos veículos. Né? Então, quando aperta o botão, a gente é, executa aí a, o início do ciclo dos pedestres. Então, está aqui o sketch do Arduino. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre uma ferramenta de debug. Debug é quando você tem um erro, ou você quer encontrar alguma coisa que está acontecendo de errado no seu programa, ou você quer descobrir... É, por que ele está executando de uma determinada maneira. Então, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje é o Monitor Serial. E o Monitor Serial ele tem esse sinal porque ele monitora o que está acontecendo na porta Serial. Então, quando você liga um Arduino real no computador, você liga ele por um cabo USB. Universal Serial Bus, ou Barramento Serial Universal. Esse é, Barramento Serial, na verdade, ele é um par de fiozinhos que permite fazer comunicação de dados entre o Arduino e o computador. E você consegue ver esses dados sendo mostrados aqui nesse monitor serial. Isso aqui é do Arduino de verdade, né, que tem aí o monitor serial. Né, e aqui no TinkerCAD a gente tem é, um simulador desse monitor. Então, por que, que chama de monitor? Porque ele monitora. E serial, porque ele trabalha com a comunicação serial. Então, essa comunicação serial ela tem a ver com 1, com 2, um, com 3, com 4, que é a porta de comunicação, né? onde você liga aí o teu Arduino. Né? Dependendo de qual porta USB ele vai dar um número. E aqui tem a velocidade que você define de comunicação: 9600, é 9600 bits por segundo. Então, é a velocidade de transmissão de informações nessa porta serial. Né? No Tinkercad Circuits. A gente não tem aí o Arduino real, não tem essa comunicação, mas ele simula isso através do monitor serial, que está aqui embaixo. Então, para isso funcionar, você não pode usar os pinos 0 e 1 do Arduino no teu circuito, né, porque eles são reservados aí para essa comunicação. E daí você vem aqui nessa barrinha escrito monitor serial e clica nela. Quando você fizer isso, ele vai abrir, na parte inferior aqui do editor de código, um espaço em que vai ser escritas informações que vão vir do Arduino, né, através do programa que você vai colocar nele, é, operando nessa porta serial. Então, aqui um exemplo bem simples, né? Então eu inicializo, né? O inicio a comunicação serial através do comando serial.begin dentro da função setup. Esse comando é para ser chamado apenas uma vez dentro do programa, né? E aqui você põe a velocidade, né? O Arduino quando ele vem da fábrica ele está nessa velocidade de 9.600. E daí esse comando println, né, serial.println, ele escreve um texto, quando esse texto está entre aspas duplas, né, aqui na área do monitor serial. No Arduino real ele faria a mesma coisa, só que ele escreveria pela porta USB, né, pelo cabo USB, e o monitor serial do Arduino ia conseguir visualizar isso aí para você. Então, para programar o um monitor serial é bem simples. Você tem esse comando serial.begin9600, que deve ser colocado na função setup, e habilita o funcionamento do monitor serial. 0.9600 a velocidade de comunicação, né, que é a default, padrão, do Arduino. Né? E ele utiliza aí as portas 0 e 1 do Arduino para fazer essa comunicação, então essas portas elas não podem ser utilizadas para outras funções quando você está utilizando o um monitor serial. E tem os comandos print. Print é imprima, né? escreva. Então tem o serial print print, que imprime alguma coisa no monitor serial e não pula a linha. O que é, que é ser alguma coisa? Se for entre aspas duplas, é um texto. Se você colocar o valor de uma variável, ele vai colocar o valor, né, o número, né, se colocar o nome de uma variável, vai colocar o valor da variável na porta serial, no monitor serial. E tem também o serial.println, que além de imprimir essa coisa, ele também pula uma linha. Né, ele vai para a próxima linha do monitor serial. Então, relembrando aqui o nosso semáforo de pedestres, né? Tem o semáforo dos carros, o semáforo de pedestres e o botão. Então eu vou mostrar agora o código né, que faz essa sequência e que vai monitorando isso no monitor serial. Então ele começa verde para carros e vermelho para o pedestre, espera apertar o push button, vai para amarelo, né? espera dois segundos depois que apertou o push button, né? aí vai para amarelo para os carros e vermelho para o pedestre, depois vermelho para os carros e verde para o pedestre, depois vermelho para os carros e vermelho piscando para o pedestre, e daí retorna ao estado inicial e dá uns segundinhos ainda né? antes de aceitar que o outro pedestre aperte o botão e recomeça o ciclo. Ok? Então vamos ver o código disso daí. Está aqui o nosso semáforo e aqui o nosso código. Né? A alteração que eu fiz foi basicamente colocar essas duas linhas aqui no setup, né? serial.begin, e esse serial println só para dar o nome do código. Isso aqui vai ser impresso só uma vez, né? porque o setup é executado só quando você liga o teu programa. Aí, ó, se você tiver com monitor o monitor serial ligado, ele vai colocar aqui no semáforo de pedestres essa informação. Né? Aqui no monitor serial, essa informação semáforo de pedestres V3. Aí, continuando o código, eu tenho aqui o meu loop, né? e eu coloquei aqui, logo no comecinho, quando se aperta o botão, a primeira coisa que ele faz é escreve o botão pressionado, guardando 2 segundos. Então, ele vai colocar no monitor serial as informações de acordo com qual linha do programa está sendo executado. tá vendo? Então, ele A hora que eu apertei o botão, ele entra nesse IF aqui, escreve isso e dá o um delay de 2 segundos. E aqui está o restante do loop. Né? Então, é, então aqui todas as partes em que eu alterei da versão anterior do código né? então ele tem as primeiras informações você pressiona o botão depois de 2 segundos ele dá essa informação aí espera 5 segundos daí dá essa outra informação e daí essa outra aqui aí ele entra né, na continuidade do código ele entra no vermelho piscando Tá vendo? vermelho para os pedaços começa a piscar aí ele entra aqui no for e a cada loop do for ele mostra aqui a mensagem, pisquei vermelho para os pedestres, depois ele coloca o valor do i, né? Tá vendo? O i varia de 0 até 4. Aqui ele escreve i mais 1, um, contando quantas vezes ele piscou: 1, 2, 3, 4, 5. E daí, finalmente, ele volta ao estado inicial, né? informa que vai aguardar 5 segundos, e daí, diz que voltou para o estado de espera de alguém pressionar o botão. Então, ok? Então, essas informações todas elas são mostradas no monitor serial, enquanto o código está sendo executado. Então é muito interessante você ir acompanhando com esses prints, né, exatamente o que está acontecendo, qual é o valor das variáveis, então você consegue acompanhar claramente, caso o teu programa esteja tendo algum problema, qual é o problema, né? o que está acontecendo que o teu programa não está funcionando do jeito que você queria. O então, monitor serial é uma ferramenta muito interessante. Vou mostrar isso funcionando agora no Tinkercad. Então estamos aqui com a tela do Tinkercad, aqui eu já cliquei no monitor serial, tá vendo? Então, tem todo o código aqui e a hora que você clica aqui, ó, ele mostra essa área aqui, né? ele separa essa área para mostrar as informações que estão aqui no código. Ok? Então vamos dar uma revisadinha aqui no código. Então tem aqui o nosso é, inicialização né, do serial.begin9600 e dá uma mensagem inicial. Na hora que eu executo o meu código, né, ele vai executar esse setup aqui e daí ele vai entrar no loop. Né? Então vamos ver aqui o loop. Então a função loop tem aquilo que eu mostrei para vocês, né, o serial.print, serial.println, né, cada etapa aqui do meu código ele vai mostrando né, o que ele está fazendo. Então quando eu passo por essa linha aqui, ele escreve essa informação no monitor serial e assim por diante. Então, eu posso acompanhar passo a passo o que está acontecendo aqui, visualizando aqui pelo meu monitor serial. Tá ok? Então, vamos executar esse código aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no meu meu código, colocar ele aqui do lado do dar um zoom aqui no meu circuito, colocar do lado do monitor serial. Agora, deixa eu colocar o um monitor serial aqui na nossa tela. OK e eu vou dar a iniciar a simulação vocês verem isso acontecendo online. Então, iniciei a simulação ele escreve lá, semáforo de pedestres V3, por causa do setup. Agora, a hora que eu apertar o botão aqui, ele vai começar o, a sequência do semáforo de pedestres. Então, eu apertei o botão, olha lá, escreveu. Botão pressionado, aguardando 2 segundos. Agora, passou os 2 segundos, amarelo para os carros, está vendo aqui? Ó? E daí, ele espera 5 segundos vermelho para os carros acesos, verde para os pedestres Aguardando 5 segundos, tá vendo aqui, ó agora ele vai entrar no loop olha lá piscou uma vez duas três quatro, tá vendo a variável aqui, se não me impressa? aí ele liga o verde para os carros, vermelho para os pedestres, espera 5 segundos e daí é aquela mensagem, estado de espera de alguém pressionar o botão para reiniciar o loop ok, pessoal? Conseguiram acompanhar, então? E daí eu posso clicar de novo e todo o ciclo se repete. Eu estou acompanhando aqui a execução do meu código, passo a passo, através aqui do monitor serial. Ok? E a hora que preencher isso aqui, se eu não quiser que as coisas fiquem rolando, né? ele vai rolando para cima e para baixo, tá vendo aqui? Ó? Então, se eu não quiser que isso aconteça, eu posso vir aqui e apagar. Dele limpa zero aí o meu monitor serial e agora né, posso continuar visualizando o que está acontecendo tá ok pessoal? então esse daí foi né, a nossa explicação do funcionamento do monitor serial que é uma ferramenta a mais para você fazer o debug para você encontrar erros no seu código né, você está em dúvida sobre o que está acontecendo se alguma coisa que não está acontecendo é a contento, você coloca aí o monitor serial e você consegue visualizar com essas informações, Serial Print e Serial Print LN, o que, que está acontecendo. Tá joia! Então é isso aí. Obrigado por mais esse nosso encontro, esse nosso vídeo aula e até a próxima.